Saudações povo, eu sou o José Teorias, e hoje eu vou trazer pra vocês o que eu acredito que vocês mais estão pedindo, a importação de modelos 3D pra dentro do nosso querido Fornas. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês não só a importação de personagens, mas também a animação deles e importação de objetos inanimados. Já de antemão eu tenho que avisar que eu vou ter que falar uma porrada de informação pra vocês aqui hoje. Tem algumas coisas que esse tema envolve, que precisa de problemas externos e aprofundamentos, que talvez eu possa fazer em outros vídeos, mas o que eu vou trazer para vocês hoje é o básico, é o jeito mais fácil e o jeito mais acessível, beleza? Antes de mais nada, eu também quero lembrar vocês que o nosso Discord, ele... Existe. E lá nós temos um canal chamado Papo Criativo Então eu tô vendo tanta gente com dúvidas e coisas que eu não tenho tempo ou capacidade de responder Que eu convido vocês a entrarem no nosso server e ficarem à vontade pra lá discutirem o que vocês quiserem fazer Ou divulgar os projetos que vocês estiverem fazendo Falar sobre as suas dúvidas e fazer web amiguinhos virtuais Claro, não esquece de deixar o likezinho aí embaixo E também lembre-se que você pode me apoiar no Fortnite com esse código aqui Afinal, eu preciso comprar ração para esta coisinha que vocês estão vendo. Sem mais enrolações, bora para nossa aula. Transição foda com Pênis Music. Bem, estamos aqui com o nosso mapa exatamente de onde paramos no último vídeo. Tem aqui o seu papai com a linguinha pra fora, esperando pra ser usado pra alguma coisa. E rapaziada, pra gente começar a importar qualquer tipo de coisa pra dentro do jogo, a gente precisa começar a usar algumas coisas fora do Fortnite e fora da Unreal, obviamente. Eu dei uma vasculhada na minha cabeça brilhante e na internet, porque vocês sabem como é que eu sou, né? Eu não ia simplesmente trazer um modelo aleatório, um personagem padrão. Eu pensei em algo um pouquinho mais sapecante pro nosso vídeo. Fiquem tranquilos, a gente vai chegar lá. Mas pra gente começar pelo mais fácil, eu quero mostrar para vocês o site que eu normalmente uso para baixar esse tipo de modelo e pesquisar o que eu quiser trazer para o meu jogo. Pessoal, esse daqui é o Sketchfab. Esse site ele é aberto para comunidade, você pode criar sua conta e simplesmente upar os seus modelos 3D lá que você quiser divulgar ou criar algum tipo de portfólio. Olha o zap zap tocando. Lá você pode pesquisar por modelos de outras pessoas também. Então você pode pesquisar literalmente o que você quiser aqui, ó. Vamos lá. Walter White. Temos aqui vários Walter White. Inclusive esse maravilhoso aqui que eu usei no meu mapa de exemplo lá no primeiro vídeo. E você tá, digamos que... Livre pra usar qualquer tipo de modelo aqui. Por que que eu digo livre entre aspas? Isso aqui é um aviso importante pra caramba, tá rapaziada? Quando você for pesquisar o seu modelo, você precisa estar atento a algumas coisas. Como por exemplo, se o modelo é pago, se ele é gratuito, se ele tá disponível para uso comercial se o criador desse modelo pede que você coloque créditos quando você usa o modelo dele, por exemplo, vamos pegar esse Walter White bizarro aqui de novo, sempre que você clicar nesse modelo vai aparecer a visualizaçãozinha dele e aqui embaixo temos aqui uma descrição, na descrição a gente tem o botão de download caso ele seja baixável, a quantia de triângulos e vértices que compõem esse modelo, ou seja, quantos polígonos que estão formando ele ali, quanto mais tiver mais pesado vai ser o seu modelo, e se você clicar aqui em more model information, a gente tem aqui algumas coisas muito importantes, como por exemplo, o tipo de programa que suporta esse arquivo, as informações que existem nesse modelo e que não existem, como por exemplo, se ele tem algum tipo de animação, se ele tem o V, o V é basicamente a nossa camada de textura e por aí vai. Na hora de baixar esse modelo, vai aparecer essas informações, algumas opções aqui de modelos de, de tipo de arquivo que você pode baixar e em alguns casos vai ter escrito isso daqui ó, o autor deve ser creditado, uso comercial é permitido. Se tiver escrito isso daqui, beleza. Você pode usar esse modelo tranquilamente. Só que você deve acreditar esse modelo. Você deve falar: ó, o Walter White de tal pessoa. Porque se o cara descobriu que você tá usando o modelo dele, pode ser que dê um probleminha aí. Agora, sobre a. Epic ter problema com direitos autorais Eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre isso Porque eu tô vendo que muita gente tá em choque Muita gente tá falando sobre O problema de ter modelos de outros jogos E outras franquias dentro do jogo Mas rapaziada, o problema real Em importar coisas de outros jogos E que tenham direito autoral pra dentro do Fortnite É na hora de você publicar A sua ilha. Quando você publica Uma ilha com alguma coisa com direito autoral Essa sua ilha tem zero chance de ser Destacada lá no descobrir do Fortnite Se mesmo assim der Algum problema, ou seja, se o, se o detentor dos direitos tiver algum problema com isso, a App que vai ser notificada e você vai ser notificado para você remover esse conteúdo. E aí, se você não remover, Aí sim você toma no seu brioco. Mas aí é problema seu, né? Então assim, cuidado. Não vai sair fazendo mapa de Shrek e lançando pro público achando que isso pode ter zero consequências. Inclusive, o que eu tô fazendo nesse vídeo aqui é um pouquinho perigoso porque o modelo que eu vou usar pra dar exemplo pra vocês é de uma empresa que... Tem um pouquinho de birra com direitos autorais. Mas enfim, sem mais enrolação. Meu pau na sua mão. Vou primeiramente mostrar pra vocês como importar objetos inanimados. Até porque é mil vezes mais fácil do que importar um personagem. Galera, vamos lá. Aqui no Sketchfab eu vou pesquisar por exemplo, por pizza. A minha dica é, marca essa caixinha downloadable, que daí você só vai ver coisas que são baixáveis. Se o objeto tiver esse cifrão em cima é porque ele é pago, então esquece. A não ser que você queira comprar, né? Vamos lá. Achei esse daqui bem fofinho. Vou usar ele. Já fica aí no vídeo os créditos para o lendário Léo Isidro ou Isidro que modelou essa bela pizza muito fofinha. Eu vou clicar em download 3D model e rapaziada, aqui vai outra dica para vocês. Na hora de escolher o formato que você vai baixar o seu objeto, a gente tem que levar em conta algumas questões. Para objetos inanimados, o ideal é que você procure por GLTF ou GLB. Na maioria dos casos, esses objetos nesse formato, eles já carregam com a textura e com o material tudo embutido bonitinho, você não vai ter trabalho com isso. O FBX é um formato muito bom e que em alguns casos também carrega a textura e o material importados tudo junto. Mas às vezes não, às vezes simplesmente na hora de importar o seu, projeto, o seu objeto para Unreal, você vai ter que meio que recriar o material e a textura dele. Então, para objetos inanimados, prefiram GLTF e GLB, ok? É só clicar em download e esperar o seu objeto ser baixado. Uma outra questão que pode muito ajudar vocês, não é obrigatório, mas é estupidamente recomendado, é que você tenha o Blender baixado. O Blender é grátis e é simplesmente o programa de modelagem e desenvolvimento de 3D mais usado aí, pelo menos até onde eu sei. E eu recomendo que vocês baixem ele, porque vão ter casos em que você vai ter que consertar alguma coisinha no seu modelo, ou vão ter casos em que o modelo só está disponível em formato ponto .blend. E aí, baixando o ponto .blend e abrindo ele no Blender, você consegue importar ele em outros formatos. Então ele acaba meio que sendo um conversor para os seus objetos. Então na dúvida baixa o Blender, ok? Ele é grátis. Bem rapaziada, tô de volta aqui na Unreal. E pra gente importar o nosso modelo aqui para dentro é tão fácil quanto você imagina. Basta você abrir a pastinha que você baixou o seu modelo e arrasta ele aqui para dentro. Óbvio que o recomendado é você fazer uma pastinha e organizar direito, né? Então eu vou clicar aqui ó, botão direito, nova pasta e vou colocar com o nome de pizza e vou jogar ela aqui dentro tudo bonitinho. Vai aparecer essa tela de Importação para objetos inanimados é bem simples Não tem muito o que você se preocupar É só você clicar em importar direto Que já vai aparecer ali o seu modelo Beleza? Tomara que tenha dado certo, né? Pelo amor de Deus Aí, deu certíssimo Maravilha. Reparem numa coisa, pessoal. Em muitos casos, o seu objeto ele vai vir separado em pecinhas. No caso, a pizza tá separada em massa, peperoni, queijo. E para que as peças venham todas juntas bonitinhas, você pode segurar Ctrl e clicar em todas as peças. E aí você arrasta ela aqui pra dentro, que daí já vai vir tudo junto. É comum que às vezes o arquivo venha meio gigante ou meio minúsculo, tá? Então aqui, ó, vou usar o nosso guismo. Se você não sabe usar o guismo ou coisas do tipo, vê o nosso vídeo anterior. Beleza? Vou diminuir essa pizza pra ela ficar com um tamanho que faça sentido e levar ela aqui pra perto do nosso spawn. Meu irmão, a borda é recheada de queijo, cara. Se você tá com fome vendo esse vídeo, eu apenas peço perdão, tá? Ah, Boni, mas quando eu importo o modelo, depois fica Fica mó chato de movimentar ele, porque ele tem pecinhas separadas. Ok, você pode fazer o seguinte. Você pode segurar Shift e clicar em todas as peças para selecionar todas elas de uma vez. E dar um Ctrl G. Fazendo isso, você vai transformar o seu objeto em um grupo de objetos. Então você consegue transformar todos de uma vez. A pizza ainda tá meio gigante. Vou diminuir um pouquinho mais. Ó, reparem que a partir daqui eu não consigo mais diminuir ela de forma prática. Ele fica meio bugado, meio confuso. Então nesse caso, eu posso clicar no nosso objeto... E aqui na aba de detalhes, no geral, a gente tem os valores de escala. A gente consegue diminuir esses valores clicando e arrastando. Na verdade não, eu sou meio burro, você precisa digitar o tamanho dele diminuído, é isso. Prontinho, já diminuí a nossa pizza, tá bonitinha, tá pequenininha. Eu vou até colocar outras aqui, ó. Vamos fazer uma chuva de pizza aqui. Parando pra pensar, se eu vou importar o Donkas, eu devia ter pego um modelo de banana, né? Mas enfim, tamo aí com as nossas pizzazinhas. Vamos dar aquele famoso Ctrl S pra salvar o nosso projeto. E só pra ter certeza se deu tudo certo, eu vou iniciar a sessão, salvar selecionado. E vamos ver se a nossa pizza tá funfando bonitinho Tamo aí, entramos no jogo E olha lá as nossas pizzas bonitinhas Reparem que elas já vêm até com a hitbox Feita E o material dela reage com a iluminação Ai meu Deus Reage com a iluminação do jogo e fica um negócio muito lindo E agora só pra torturar vocês, fiquem com um pouquinho disso Eu também tô com fome, então eu não devia estar fazendo isso Certo, temos as nossas pizzas Ou os objetos inanimados Que você quiser colocar no seu mapa Vocês viram, é bem simples, bem facinho E agora pra colocar os personagens É um pouquinho mais complicado Bem, a primeira coisa que eu preciso falar sobre personagens É que existem algumas possibilidades Pra rolarem dentro do jogo Quando você vai importar um personagem Por exemplo, você pode querer importar um personagem Só pra ele ficar paradinho lá, fazendo uma pose, ou para você fazer uma render, ou algo do tipo. E também tem a possibilidade de você querer importar ele para ele ser animado dentro do jogo. Tendo essas duas coisas em mente, eu preciso explicar para vocês rapidamente o que, que é uma rig. A rig dos personagens é basicamente o endoesqueleto que existe dentro dele. Esse esqueleto vai definir onde que ficam as juntas do personagem, onde que o corpo dele vai dobrar, e todas as articulações possíveis. Por que que eu preciso avisar isso para vocês? Vocês lembram do modelo da Lully? Aquela coelha que estava no meu mapa, no meu primeiro vídeo aquele é um modelo que já vem completamente rigado. a pessoa que fez esse modelo já fez toda a rig do personagem porém a Lully tem ossos não apenas no corpo dela mas em todas as partes movimentáveis do corpo dela ou seja olha o tamanho desse cabelo cada mechinha de cabelo tem um osso porque dessa forma a gente consegue fazer várias poses animações de física e tudo mais porém para o método que eu vou ensinar para vocês hoje de animar dentro do Fortnite a gente precisa de modelos mais simples o ideal é que você pegue um modelo humanoide bípede que não tenha muitos ossos além dos ossos normais do corpo dele. Como eu disse para vocês, eu pretendo fazer vídeos mais aprofundados sobre rigging e animações, só que como hoje é um tutorial básico, eu vou pedir para vocês importarem modelos básicos. Para modelos de personagem, na hora que você for pesquisar lá no Sketchfab, o ideal é que você baixe modelos em FBX, porque apesar da possibilidade do material e textura ver meio separado, o FBX dá a possibilidade do projeto já vir com rigging e outras coisas. E agora eu preciso apresentar para vocês outro site, dessa vez é o nosso site de animações, que se chama Mixamo. O Mixamo é um site da própria Adobe, que disponibiliza várias animações grátis, sem direito autoral, para você poder utilizar nos seus projetos. E além das animações, a gente tem aqui Characters, então, de repente, se você quiser fazer algum jogo, sem ter problema com direito autoral ou algo do tipo, e você não tiver experiência para modelar alguma coisa, você pode vir aqui e encontrar um personagem interessante, por exemplo, sei lá, que que é isso aqui é uma médica? É o Capitão Camisinha! Então você pode pegar o personagem que você quiser, e aplicar animações nele pra você começar a usar no seu jogo. Rapaziada, não tem como. A minha animação preferida é essa de capoeira pelo amor de Deus. Eu quero ver todos os personagens do mundo dançando capoeira. E qual que é o meu aviso sobre esse site e sobre a experiência de trazer modelos animados pela Mixamo? Rapaziada, quando você escolher o modelo e o personagem que você quer, depois de baixar ele, imediatamente já coloca ele na Mixamo para ver se ele vai funcionar. Porque existem personagens com formatos muito difíceis de serem calculados pelo site e não vão conseguir ter o rigging mais ou menos feito ali dentro dele. A Mixamo basicamente pega o modelo que você upar dentro dela e faz um auto rig. Ele cria um esqueleto ali meio que automaticamente e às vezes pode ficar bom, às vezes pode ficar um lixo. Então, antes de importar o seu personagem para dentro do jogo, já joga ele na Mixamo para ver se vai dar certo. Vamos jogar o Doncas para ver se ele vai dar certo. Bem, basicamente você vai só abrir a Mixamo e você vai vir aqui ó, na direita, em Upload Character. Vou clicar ali Aqui você clica pra upar o seu personagem, né? Você clica pra selecionar o arquivo. Eu não vou mostrar pra vocês as minhas pastas, nem fodendo. você importa o seu objeto. No caso, o seu personagem vai estar tá em ponto .fbx. Não se esqueçam disso. Se tudo der certo, o seu personagem vai aparecer mais ou menos dessa forma. Então, também, vocês precisam dar prioridade pra personagens que estejam em T-Pose. Porque assim fica muito mais fácil do site reconhecer e conseguir articular os ossos da forma correta o Donca está ali. Eu clico em Next e aí o, o próprio site vai pedir para você posicionar essas essas divisões para ele saber onde que fica o queixo, onde que fica o cotovelo e tudo mais. Basicamente, o chin é o queixo, wrists é pulsos, elbows são os cotovelos, knees são os joelhos e groin é a virilha, mas eu costumo chamar de pênis. Pro caso do Donkaz, como eu quero fazer um negócio mais simplesão e as mãos dele são meio cartunescas e gigantes, aqui no Skeleton Lod eu vou deixar em No Fingers, porque daí não vai ter animação de dedo. Não quero animação de dedo, afinal, é só o Donkey Kong dançando capoeira, né? Deixo em No Fingers, clico em Next, ele vai virar um helicóptero. E aí é só você esperar um pouquinho, pode, pode ser que demore de um a dois minutos, porque o site tá fazendo o rigging automático do seu modelo. Beleza, depois que carregar, normalmente o seu personagem já vai aparecer aqui, fazendo uma animaçãozinha. Se o seu aparecer desse jeito, tem duas chances. Ou deu merda, ou o personagem é minúsculo. No meu caso, o Donkey Kong é minúsculo. E como é que eu vou saber onde é que ele tá? Basicamente, eu clico aqui nessa caveirinha, ó, que vai mostrar onde é que tá o esqueleto dele. E sim, aquele ponto minúsculo é o Donkey Kong. Então, segurando a rodinha do mouse e girando ela aqui, ó, eu consigo me aproximar do nosso Donkass... Todo bizarrinho ali, ó. E se eu tirar a visualização de esqueleto, vocês podem ver que tem o Doncas bem pequenininho. É até difícil de acertar a posição aqui. Mas ele tá ali, ó. Tá animado, tá dando tudo certo. Então eu vou clicar em Next. E tá lá, o nosso Donkass tá ali. Ele só tá muito pequeno. Então é só dar o zoom nele. Tirar o modo esqueleto. E ele já tá lá fazendo... A capoeira dele. Quando vocês esperavam que ia ver isso na vida de vocês, hein, rapaziada? Com o seu modelo importado e a animação já aplicada, você pode vir aqui e dar um download. O site vai perguntar se você quer que a animação seja em 60 ou em 30 FPS. Vamos botar 60, né? Pelo amor de Deus. E ele vai perguntar se você quer importar com a skin ou sem a skin. Nesse caso, eu recomendo que vocês já importem com a skin. Porque daí ele já vai entrar com o um esqueleto e o um modelo tudo bonitinho, tá? É só clicar em download e esperar. Ele vai entrar ali como capoeira.fbx beleza, temos a nossa animação e o nosso donkas baixados, então eu vou aqui na nossa gavetinha de conteúdo e da mesma forma que eu fiz com a pizza, eu vou importar não o donkas, mas o capoeira.fbx, deixa eu criar o, uma pastinha pra ele aqui donkas, importei a animação direto vai aparecer isso daqui, vocês também não precisam se preocupar é só dar um importar tudo, que já vai dar para Vocês vão ver que já vai ter o Doncas em três formatos diferentes. Essas animações da Mixamo, elas trazem sempre esses três formatos. Quando você passa o mouse, você vê que aparece o título e o formato do seu objeto. No caso aqui, é o malha esquelética. Esse aqui é só o objeto em si. Temos também sequência de animação, que é a própria dança de capoeira. E temos o esqueleto, que é a rig do nosso Donkass. Pra botar o Donkass animado no mapa, é só puxar esse, que é a sequência de animação, pra dentro do nosso mapa. Ué, Bonnie, mas ele não tá animado. Eu sei, isso é porque o jogo não tá iniciado. Assim que a gente iniciar, esse Donkass aqui vai começar a dançar capoeira. Tá, Bonnie, mas ele tá meio estranho. Por que, que ele tá cinza? Bem, rapaziada, aí é um ponto um pouquinho complicado que envolve a criação de materiais. Quando eu baixei o modelo do doncas ele veio com as texturas bonitinhas, né? Com as cores do Donkas certinho. Só que ao importar para Mixamo, ele foi sem as texturas. Então eu preciso tirar as texturas do modelo dele lá do Blender e passar para cá. Pode ser que com vocês isso não aconteça, pode ser que vocês consigam um modelo em que a textura tá certinha, vinculada ao seu personagem, mas eu vou fazer um resumo bem rápido aqui de como você consegue extrair uma textura de algum modelo usando o Blender, tá? Basicamente eu abri aqui o nosso Donkas original Que eu tinha baixado lá no início E eu vou basicamente fazer o seguinte, rapaziada Eu vou lá em cima em File Depois eu vou em External Data Ou External Data E depois eu vou em Unpack Resources o que, que é isso? Basicamente, o Blender vai pegar os recursos, todos os objetos dentro desse projeto e vai separar eles em uma pasta. Quando eu faço isso, você vai ver aqui embaixo, ó, um aviso dizendo que o seu projeto e os seus objetos foram salvos em uma pasta específica. Basta você ver qual que é essa pasta e seguir o diretório dela para você achar esses arquivos. No meu caso, eu tenho que ir lá em appdata, local, temp esse rar com um nome bizarro, depois textures e tá lá as nossas texturas, só não tá aparecendo os ícones aqui porque o meu PC tá meio fodido. Eu vou importar essas texturas pra dentro do meu projeto da Unreal e pronto, agora a gente tem as texturas. As texturas não são materiais, então não dá pra eu aplicar elas direto no personagem, eu preciso criar um material pra cada textura. O processo é até que simples, basta você clicar com o botão direito aqui e material, pode colocar o nome que você quiser... Clica duas vezes nesse material que você criou E ali da gaveta de conteúdo você vai puxar essa textura que você quiser, né? Eu vou puxar ela aqui para dentro E eu puxo esse cabinho RGB para cor base, beleza? Eu vou fazer um vídeo também explicando sobre materiais, sobre todas essas especificações aqui Mas por hoje vamos ficar apenas na cor base, beleza? Colocou a cor base, vocês vão ver que vai ter uma, uma bolinha bizarra aqui em cima Eu vou clicar ali para salvar e aí eu posso aplicar esse material no meu Donkas. Como é que eu aplico o material no meu Donkas? Eu vou clicar duas vezes no modelo Donkas, que é a malha, a malha esquelética. Clico duas vezes, vai abrir essa paginazinha e é aqui que eu vou aplicar essas texturas. Reparem que o Donkas, ele é dividido em quatro peças. Cada uma dessas peças é uma daquelas texturas que a gente tem. Então, para eu aplicar essa textura, é só abrir aqui a gaveta de conteúdo e eu jogo o material, a bolinha. Eu jogo em uma dessas áreas. Provavelmente vai bugar. Não, acertei, essa é a textura do corpo dele, beleza, tá tudo certo Agora basta eu fazer os materiais das outras texturas e jogar cada uma no lugar certo Bem, vamos lá, vocês podem ver que eu fiz mais materiais aqui, o Doncas 1, Doncas 2 e Doncas 3 E eu vou lá e eu vou jogando elas, ó, tá tudo certo, essa daqui é a da gravatinha dele Essa daqui deve ser da cabeça e também dos olhos, Puxa. Não. Cara, eu percebi que esse Donkass, ele simplesmente não veio com textura pros olhos. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o Donkas Herobrine, então. Eu vou colocar aqui algum dos materiais que a Epic já fornece. Aí, ó, vou colocar esse material. Pronto. Aí, ó, ninguém pode falar que isso aqui tem direito autoral, o Donkas não é assim? Enfim, depois de aplicar os materiais, eu posso clicar ali pra salvar o nosso modelo do Donkas. E aí, pronto. Em todo lugar que o Donkas estiver aplicado, ele já vai estar com as suas cores e o seu material Bonitinho. Rapaziada, eu sei que é complicado, eu sei que é um passo a passo bem longo. Mas se você queria aprender a importar objetos e animá-los, infelizmente é todo esse processo aí. Agora, vamos dar aquele Ctrl S, salvar e testar pra ver se o nosso Doncas está dançando capoeira. Bem, rapaziada, hora da verdade. Já tomei um spoiler ali, já vi um pedacinho. Mas, com vocês, a festa do Donkas. Velho, eu apenas estou apaixonado por esse programa. Será que eles têm hitbox? Não, nem tem como, porque eles estão animados, né? Mas, rapaziada, pensa no potencial disso aqui. Os donkas com o um olho brancão bizarro. Dá pra gente botar uma animação dele correndo, por exemplo? E fazer ele correr atrás de você, tá ligado? O homem macaco correndo atrás de mim. E esse foi o processo pra gente importar e também animar esses modelos. Lembrando que também existe a possibilidade de você simplesmente trazer o um modelo estático, deixar ele paradinho, bonitinho. Mas, né, quem nunca quis ver o Donkas dançando capoeira? Rapaziada... Essa foi a aula de hoje. Eu sei que comparada à primeira aula, essa é mil vezes mais complexa. Mas, querendo ou não, Unreal é um programa complexo. para mexer com o modelo 3D, querendo ou não, você precisa sempre acabar mexendo com algum site externo, algum programa externo. Então eu tentei mostrar a forma mais básica para quem não manja de mexer em muita coisa. Como você pode conseguir uma animação interessante para os seus personagens. Nosso próximo vídeo sai amanhã também às 18 horas. E vai ser finalmente o nosso tutorial de câmeras cinematográficas. Para vocês poderem fazer suas cutscenes dentro do jogo. Se você assistiu até aqui e não deixou o like até agora. Eu quero que você morra. Eu espero que você tenha gostado e isso tenha te ajudado nas suas criações. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Beijo do careca. Fui.